Pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi, estou aqui ao lado do gigante Maurício Souza, o jogador de vôlei que foi cancelado, na verdade caiu para cima e vim aqui falar com ele, achei que ele era maior, mas não é tão gigante assim não, vai estar tá conosco... Ah não, é como falar de... Vai estar tá conosco dia 18 de dezembro no Congresso Politicamente Incorreto em Niterói, né Maurício? Estamos junto, Dia 18, galera de Niterói, quero ver todos vocês lá junto com a gente, tá bom? Nós precisamos unir forças nesse momento. Um abraço! Tamo junto!